Bem-vindo mais uma videoaula, clique no menu novo, projeto, informe o nome da aula, aula 12, nome do arquivo, aula 12, clique no botão salvar, expanda o topo hackad, dê um clique duplo em aula12.com, será exibido um desenho em branco, clique no menu arquivo, importar, Poligonal de base. Subuniversinho. Assim. Selecione a pasta Exemplo 3. Exemplo 3. Pol. Abrir. Será inserido os pontos na área de desenho. Clique no menu Modificar. Organizar camadas as camadas serão organizadas, selecione a região as camadas serão organizadas de acordo com a descrição ajuste os tamanhos para não ter que ficar ajustando um por um utilizarei seguramente é a configuração observe que já foram modificadas as camadas clique no menu exibir Organizar é Configurar, fonte, ajuste a altura dos pontos para as duas, o tamanho, clique no botão OK, dê um zoom, observe que os pontos em vermelho é a seção à direita e os pontos azul a seção à esquerda ou vice-versa, os verdes são eixo, clique no menu MDT, selecionar, novo mdt, pontos, seleção por camadas, Objetos, objeto selecione pontos, é selecionar objetos, todas as camadas. Selecionar, OK. Salvar, OK. Triangular, Delonei. Eliminar pontos repetidos. Clique no menu. MDT, excluir aresta, excluir as arestas em excesso, ou fora do, do terreno natural. Agora vamos inserir as curvas de Clique no menu MDT. visível para voltar as arestas. Menu MDT. Curvo de nível, ok. Agora clique no menu projeto. Vamos inserir um eixo ou traçado. Pra, Vai clicando sobre os TI do eixo. Caso é, você pode pressionar B para desfazer. Continue clicando até chegar ao final. Quando chegar ao final, clique com o botão direito do mouse para encerrar. Tá feito o nosso eixo. Agora vamos inserir as curvas horizontais circulares sobre os PIs do eixo da estrada ou traçado. Observe que quanto maior o levantamento, maior a quantidade de dados, mais lento ficam. A reconstituição gráfica. Você poderia estar utilizando aí, usar camadas, no caso, curva de nível simples. E curva de nível, curva mestre. Clique no menu Projeto, Estrada de Rodagem, Curva Horizontal Circular, Raio. Clique no PI, movente o mouse para ajustar o raio. Clique em forma o raio, fala a distância de locação da curva depois atrito, clique no botão calcular, depois clique no botão ok em superar vida salvar os elementos da curva, observe que ele já sugere o arquivo eixo 1 clique no botão ok salvar, vamos fazer a próxima curva no próximo pi clique em curva horizontal circular selecione o API, Ajuste o raio, você pode estar utilizando os raios da tabela também, da tabela do dr ou de Delete. Informe a distância de educação, coeficiente de é atrito, no seu canalira, é, clique em calcular, ok. Salvar os elementos, sempre salve dentro do mesmo arquivo. Continue fazendo isso até chegar ao final. Após inserir todas as curvas de níveis, vamos dar um zoom para ver os elementos que foram inseridos sobre cada curva horizontal circular. Temos ali as destacas do TI do PC. Clique no menu projeto, primitivo. Informe a distância das seções transversais, no nosso caso 20 metros. Selecione o eixo da estrada ou traçada. Informe a estaca inicial. Informe a estaca final. Salvar a estrada de rodagem, não se esqueça, sempre dentro do mesmo arquivo. Salvar. A distância de locação das seções transversais. Deseja abrir. Sim. Até a próxima vídeo aula, onde daremos continuidade ao módulo de estrada.